Não! Vamos lá com os caras, tio. Vamos lá. Derrapa na plataforma. Flipa aqui dentro. O que que acontece? É yes. Será que a gente vai ficar essa bazuca ali dentro do buraco, Isso por, hein, tio? Um é, Beleza. Rapaz, ah, eu só tenho quatro balas. Aú, velho. Aí não, hein? Ah, Ué, três no olhos? Vamos um Ô, jogo. Baixo. Quantos tiros vai? 52! Aí não, é não, hein? Vixe! Isso é o oposto de subir mais. Peraí, peraí, peraí, peraí. Estou sabendo. O cara não sabe pra cima e pra baixo, tio. Ô, oh, jogo que dá. Continua andando. Tô fazendo o possível. Peraí, cuidado, cuidado. Ó. Ah. Oh. Ah. Esse cara pular aqui ferrou, As armas dos caras param. Ah. Ó, oh, a navinha hey, logo ali, Kyle. ó. Oh. Peraí, tipo, peraí. Vou ficar esperto com essa navinha Loki. Oh. Ah, vamos sair dessa coisa. Vem uma plataforma mais alta à esquerda. Vambora. vamos a gente lá, porra. Ó, oh, ó. Oh. Se inscreve aí, tio. jogo mentiroso. Tá é. Peraí, deixa, agora, tipo, vamos pegar só os dois, Loki. Pega só os olhos desse grandão. Senta aí! Ah, pegar os olhos dele, gente fala muito pra caramba. Ah, tô pra eu tô ligado, mano. Oh. É como fazer a com o ah. Jogo! Não! Diego, oh, esse negócio pro mortal! Sai Ó, pegamos um o grandão Não, é. Granada, tio. Os caras estão de granada. Vai, vai brincando com esses caras, Passa, Tira a gente Gacha! Caixa! Tá granada benta? É, essa, tá é sim. Rapaziada, taca. Lançando taca a outra já. Granada de ó. É Ele tacar no máximo que nem chega lá ainda. Tem mais granada. Taca mais. Pois é. Ó. Incendiário é. saindo. Ah, cai dentro do bloco Lançando o O jogo. Ô, oh, tio, não tem como engravidar os caras, não? Não sei quem sabe. Esse cara tá subindo, hein? Engravida um lock aí, Jake. Beleza. Rapaziada, a gente tem que pegar essa arma, que eu só tem quatro tiros. Beleza. Ô, oh, meu, acabou com a punição de tudo. Ó tio. Não dele. Beleza. Rapaziada, não queria trocar marquezine, não, hein? Não tô querendo trocar marquezine. O que que aconteceu? É Desce. Vou ter que ir com tipo. o pistolador, tio. Pistolador. Sobrou 14 tiros. E diversão, né? Beleza, Vamos ali. Uh! Fica, fica calmo, hein? Vamos ficar calmo. Beleza. Tem munição ali embaixo. Ah, Beleza. Oh, meu Deus do céu. Derro, eu vou cair. Me dá Cai. Beleza. Cata a munição. Mais munição. Munição da Marquezine. Vapa, agacha, carrega. Uhul. Tô muito calmo, beleza. Agora a gente vai pegar a frente desse cara aqui. Ó, tem mais munição aqui na esquerda. Basta, rapaziada, é hard, é hard. Tem que ficar calmo, tem que ficar calmo. Ó, rapaziada, vamos ver. Isso. Já tá dentro, indo, indo. já Ó, foram todos. Tem um botão aqui, Parece que sim, é. Faz, coloca o pórtico pra gente poder conectar o satélite. Pois é, acabou com a balada dos caras, hein? Ó, será que é essa parada aqui? Nem sei disso. enquanto o cara vamos conecta essa parada. Vamos dar uma olhada no setor. Peraí, jogo. Não! Oh, Não, tá mentira, bordo, gente, mentira, tá é, Mentira. mentira. Essa arma aqui é boa pra eles. É, é bom contra eles. É bom no Você caneco, é? rapaz. Aqui, cuidado, cuidado! Cuidado! Eu vou Nelson. Ó, oh, ó! Oh. Rodopio, tio! Rodopio! Ah. Beleza! Olha, um, um Loki ajudou, finalmente. Graças a Deus! Vou fazer a missão. Que isso, jogo, Que isso? Que isso? Não, oh, peixe terrestre. Ah, oh, meu Deus do céu. Vai fazer a... Vamos ter que colocar mais propício para tirar o rotaxe para a Mortals. Uhum. A troca, troca. É, da arma. Ah! O que é a arma! Não, escapou. É isso aqui. Jogou. Ah, peraí, peraí, peraí. Pô, os caras não estão tá atirando, não? Não. Acaba louco, ninguém atira no bagulho, tio. Proteção, Jack. Isso. Isso. Carrega-se aí, tio. Nossa senhora. Carrega logo essa parada. Fazer é uma tá quase indo pro saco. Vai ficar pior ainda. Isso aqui é uma lock, tio. A arma não carrega rega não. Acabou. Olha o brigo! Peixe! Ai, ah, é peixe! Ah. Ah, é. Quero essa log. Carrega enquanto isso, carrega enquanto isso. Pera aí, o, o Loki tá dando rolê, tipo, ó. Oh, meu Deus, o peixe veio de mim. Eita, nossa. nossa. Rapaziada. Uuuuh, cadê o Loki? Aqui ó, ó. Já era, tipo, já era. Pessoalador, pessoalador. Ó, ó. Tá escondida Loki ali. Tá escondida. Oh, jogo, pelo amor de Deus, hein? Mentira, é, uh, sem comentário. Um Rapaziada, eu, eu quero aquela arma de volta, cadê? Não sei. A jubiletes? Cadê aquela arma, tio? Acho que ela tá aqui em cima. A drop shot é boa. Vamos pegar é, a Dropshot. isso shot. vai servir. Já que eu não tô achando a outra. Rapaziada, cadê minha jubileia? Cadê que minha lá, que tira tuk tuks. Tipo a super escopeta. é a única escopeta do jogo que funciona. O jogo deletou ela, hein? O jogo tá ligado que eu curto Foi lá e deletou ela O que acontece, rapaziada? Oh, meu Deus do céu Não tô curtindo Com isso já em mente Vamos cair pra frente, ó aí Rapaziada Tá rolando umas palavras cabulosas aqui Se liga, tá vindo o satélite número 2 Onde é que tá o satélite, tio? É! Não, não vai travar também, tio. Tá ligado. Ó, oh, ó, oh, acabei de sair lá de trás. Ó, ó. Significou também? Não. Quero ver se que funcionou, hein? Rapaziada, as paradas acabou. logo, hein? Ó! Oh. oh, meu Deus, e agora sim virou a nave do Jasper. Pronto. Oh. É Aliás, oh. é, os satélites estão protegidos. De volta pro pórtico. Vamos levar eles pro É isso. Rapaziada, é, vamos, vamos um, agora o um chope, Mas se a gente não abrir aquela porta redonda, não vamos sair daqui não. Um ah. por vez, um por Olha vez. tem uma plataforma lá em cima. Vamos lá. Leu meus pensamentos. só bala, só bala. É verdade. peraí. Tem como sair, não. Vamos subir. Ô Jogo. Vamos subir. O jogo. Tá, se bala o tiver razão, ele, a má ideia. Oh. ele tem razão. Todo oh. oh. disco martelo é perigoso. Vai por mim. Agora eu entendo. É perigoso não lançar esses satélites. Sério, é melhor um mundo em chamas do que o um mundo que eles querem. vai se de volta pro hangar. Depois a gente vê o resto. Beleza. Momento amigável, tipo, amigável. O último botão aqui. Ó, oh, será que é o buracão lá? Será que vai abrir a parada ali? Uh, finalmente! A nossa carona tá indo embora. Ai merda! Deve ter ativado alguma sequência automática quando a porta abriu. Como a é que é? A gente fica de babar a pé então. Oh, agora que eu tava pegando o jeito de dirigir. Mas é de volta, de volta o deserto. É, nossas armas não Bora foram escadaria. Não podemos perder aquele cone da ponta. Beleza. Mas é, tranquilamente seguindo Vamos somente assistiu que entidade. Beleza. Cuidado, embaixo No pro jogo Tá é de boa, tio eu... Fura ele ah. Nossa senhora Mulição da Marquezine Ó, oh, ó, oh, ó oh. Franja dura, hein, Franja dura Franja é dura Ó ah, é uh. oh. Pode, engravida ele, Jack, pega ele. Engravida esse ah. oh, Nossa, Nossa Ó oh. Só pode estar de brincadeira comigo Tá de boa, tá de boa A gente tem truta a é, dura pra caramba, hein O fiozinho ali do... Ah, gosto... o, quê? o que? O é que isso, Jogo? Tem... Nossa Bom trabalho, cara. Peraí, peraí ser Mais cabulosa, hein Cabula. Não tem é mais nada, drop shot nossa, aqui não jogou. Não é nada de fragmentação. Peraí, peraí, pega a munição. esse cara é muito forte, hein? O cara não morre, não. Nunca. Tem moca aqui. Beleza, esse aqui, ó. O jogo tá, tá pegando a parede. Ah! Mente, hein? Acabou a missão? <risos> pistolador só, hein? Seu pistolador arranca, hein? Ah, aí janta. Oh. Nossa! Pode dar, minha pistoladora aqui é melhor, hein? Entendeu, compadre? Jantou a cabeça do cara? É, vem lá vídeo, ó. Ó, ó. Oh, oh. Ferido? Ah, tô mais ferido agora, oh. Vai lançar a granada! <risos> o Loki vai falar pra nós que vai lançar granada. Eu, ah, bem, meu Deus, vamos céu. alcançar o satélite. Beleza, carrega, Marquesilha. Flipa. Flash grenades sons. Ah. Rapaziada, é a arma de serra e tava com saudade. <risos> Pelo menos <risos> que saudade que eu tive. Tranquilão. Rapaz, será que vai ter um, um modulinho aqui? Faz tempo que a gente não pega um o módulo, hein? Faz tempo. Tem um componente bento? Ah. Rapaziada, é, vamos revirar o local aqui. A gente tá com muito pouca munição. Eu um vou levar isso. Ó. Tem uma parede brilhando aqui, tem mais munição no local. dê, papai! Ó, a perninha já tá curtindo. Beleza, já deu uma melhorada. Com isso em mente, vamos já cair aqui, tipo, vamos mostrar pra esses caras quem manda no setor 12. é pra cá, né? Sobe a parada aqui. Ó, dentro do buraco já atravessando essa zona subtropical. Peraí, tá rolando uma paradinha aqui, uma passagem, passagem, passagem venta, já tamo dentro Estamos chegando, estamos chegando vou, vou entrar dentro dessa capa só aqui, só por precaução Peraí, Bird, a gente vai levar o satélite de volta pro hangar agora Boa, Ainda tamo um de aqueles arquivos aqui. mas tá rolando um um report, encontraremos seu foguete em breve. Beleza, a gente tá a caminho mas, no, no solar, vai ser pra lá, hein? Será que tem como sair fora? Jogou? Não tem Ó, uh! oh, tem que ir ali na estrela tia, Na estrela Vamos já diretamente na estrela aqui Antes que esse local destrua uh! como que a gente vai lá, tio? Ó oh. Vamos simplesmente entrar aqui a gente cai a direita Tem como? Jack, luz aqui O oh, Jack, pelo amor de Deus O oh, Jack, cadê a luz, tio? Ó, oh, tá perto, Jack o pelo amor de Deus, chega aí. Mãe. Mas eu tô indo reto, deve ser pra cá. Ó. Vamos. Chegando no hangar, temos um jeito de chegar. Pode já chegar nesse hangar e... Tô loucamente louco pra saber o que, que vai ter depois dessa porta aberta. Me ajuda aqui. Ó. Pode ser, é de escuridão. Pode é pra cá, ó. Os locks me deixando sozinho. Beleza, gente. Simplesmente atravessa Beleza. essa parte aqui. Um satélite o satélite já tá chegando. Se a gente quer sair daqui, é melhor atravessar pro outro lado. Mas como que a gente atravessa. Ó, oh, meu o carrinho vai dar na frente. Não é não, hein? Tem que descer Ah, merda, embaixo da gente! E aí, jogo? Já, já cai na armadilha? Ah, meu Deus, vai ser é a coma, hein? Vai comer fácil. Ó, ó, frangetas. Nossa, mas atrás entrou, tio. Beleza, eles caíram. Vamos continuar agora. Continua, continua. Pra cá, né? Ó, oh, ó. Oh. peito. <risos> Vamos mostrar pra esses caras aqui. O que ele manda no setor? Tira, tá com a serrinha? Só tem seis tiros, tipo, vai ser seis locks. Parece que tá tranquilo. Kate, só pra constar. Independente da gente fazer o martelo funcionar, tô feliz da gente chegar até aqui. Peraí, como é, é mas... que é? Se a gente não fizer o martelo funcionar, não vai importar se você veio. Ou não. Vamos achar o um caminho de Eles vão fazer esse martelo funcionar, para tá? o mortal, tio? Ô oh, meu Deus, a gente tem que destruir o planeta, hein? Os monstros estão dominando o mundo. o A tá com a motosserra ligada. O negócio está muito ação e não diversão. Ó, oh, ó, oh, tá, tá rolando barulhos. Barulhos. Vou pegar mochilinhos aqui. Por motivos de munição, peraí. O que está acontecendo aqui? Rapaz, o quê? Que porra é essa? É o Carrier! E ele não tá só se. engravidar esse bloco, não? Peraí, peraí. Aí não vale, hein? Não vale, Não vale, Pega a arma aí, pega a arma. Ó o bicho vinho, velho. <risos> ó. Peraí, abre o lock. Tem que abrir o lock. Senão não abrir de como. Agora. Ó. Ó. Ô, já acabou a bala, hein? Beleza. Olha, ferrou. Agora ferrou. Vai atirar! Tô oh, melhor, agora não. Eu espero o Loki abrir a boquinha velha dele. Ó. Já o hein? Vou forte. Tá indo, tá indo. a adrenalina! Sai de, sai, de, sai de perto, ele quer jantar, ele quer empurrar o lado. Ó os bichinhos lá, ó, ó. É uma só que se o Loki dá, ele mata. Eles vão atravessar para cá. Me não metade, já dobro. Metade. Yeah. ele abrir ali, a gente fura dentro. Isso. Agora vamos sacudir. Já tá indo, tá indo. Já já teve mais difícil. Oh, destupar! Está zoando? Vai abrir, vai abrir. Peraí Peraí, tá fácil, tá fácil Esse chefe não é tão difícil Quase, viu? tá quase Peraí, vou ter que de arma Pessoador, Pessoador, vai ser com você mesmo Vai ser contigo não Vai dar pra matar não, tio ah! Tá vindo, tá vindo tá Ô, Cadê os caras, tio? Eu tô sozinho eu Tô todo mentiroso Aí! Olha aí que mentira! Oh meu Deus, logo estaria aí se vou esperar pelo Dell. E olha lá, os caras lá de holiday, tio! Férias! Férias, tio! <risos> <risos> <risos> oh, rapaziada, tô sozinho <risos> na batalha! Sai daí! Olha, que... lock esses camaradas, tio. vale isso! Abre essa garganta velha que não vai furar agora! Vai! Morre! Isso! Isso! Inicial. Fazendo, oh, olha que o negócio de munição viu, nem vídeo. Vi, os caras, os caras é forgado lá atrás, tio. Vale uh, isso. Vamos chamar um shotgun aqui. Ah, basicamente, a nossa saída é em cima. Vamos subir. Beleza, Ô oh, oh, oh, oh, mano, Jack. Jack, abre para mim, por favor, tio. O gabinete tá curioso para saber o que é ali dentro. Ó. Oh. Rapaziada, é, não sobrou nenhuma munição da marquesine Tô precisando de munição dela, hein? Pela Mortal, Essa arma é boa. Elevador, por aqui. Oh. Cai, cai, cai pra cá no elevador. Será que é atrás desse pilar aqui? Ó, oh, ó. Oh. Caverna e fareja. Fiquem calmos. Faro apurado das cavernas. Cavernais vai ser 3. Vai ser 3. Você tá até vendo o um número na tela ali a 3, 3 grande. Aí, ó. O que, que eu disse? O que, que eu disse? O que acontece, rapaziada? Nós temos 5. Ainda não, ainda não. Ó, vamos cair pro elevador e simplesmente sair fora desse local. Apertando esse botão. Aham. Uh -huh. Os seus locks estão tudo aqui. Posso apertar o botão. Ô Jack. Tá bem? Vou apertar aí. Quem diria que montar foguete seria tão difícil? Hum, vamos ver. Cientistas, cientistas espaciais e qualquer um que já tenha usado a expressão mandar tudo pro espaço. Achou que a gente saía a apertar oh. um botão com lançar escrito? Ah, entendi. É, pega no pé do um bonito, faz ele baixar a bola. Então, voltamos de novo. Rapaziada. Ah, só para constar. na frente! Vamos indo. Cabinete é aventura. Estamos quase saindo. Tem pista do foguete? É aventura. Está em uma plataforma ao leste além do Mar de Donas. Há uma ponte férrea bloqueando o caminho, mas não se preocupe. Meu povo vai e sala para vocês. Como é que é vai e sala? No deserto, encontrem os trilhos do trem. Aí vocês saberão que estão no caminho certo. Beleza. Entendido, o beleza. Vamos pro bote. O bote. Quer saber? Tudo se tem por hoje que. É Eita, o Ah, minha nossa. Como faz mal bote? bot? Não é disso. Tá por cima? Mas é boteiro de novo? É bom a gente sair daqui, tio. O tio porque você pode de correr? Rapaziada. Chegou na portinha. Ó. Aí, pera. Ainda tá aí? Quero te perguntar uma coisa. Não, tô no horário de almoço. O cara tá almoçando, tio. É claro que eu ainda tô aqui. Tá, o que te impediu de lançar o martelo? Os problemas comuns que 200 patriotas dedicados enfrentam quando tentam derrotar 300 Ô, oh, louco! Você tem aceitado o armistício e poupado muitas vidas. Tem um provérbio de Goraznaya pra você: Uma guerra justa é melhor do que uma paz injusta. Então, quantos provérbios de Goraznaya justificam a guerra mesmo? A maioria deles. Bom argumento. Pai, saímos. Espoeiras? Ô oh, criança, só mais uma coisa: os controles da ponte não estavam na rede, então o vírus do comandante da base não os afetou. Mas a ponte em si não é içada há décadas. O que você quer dizer? Tá achando que o seu pessoal não vai dar conta de erguer? Ó. Oh. Não, eles cuidam disso. Mas a ponte, ela tá velha, enferrujada e. Olha, tem uma ponte velha. Quando é vocês podre. estiverem passando por baixo dela, não demorem. Entendido. Beleza. Você ouviu ele? Vamos pra, ponte. Vamos pra essa ponte, hein, tio? O que que acontece? Então, Volte para o Bot Sons. Onde o Bert conhece ele mesmo? Aparentemente, Pedro que serviu na CGO há um tempo. Eu Ele Aqui. era da CGO? Quando? Não sei direito. Eles não pareciam muito empolgados em falar sobre isso também. Vou passar, pode ir pra aquela plataforma. Pois esse foi mais um gameplay da caverna. O que acontece? Espero que vocês tenham curtido essa porcaria que tá rolando uns trovões aqui. O Caverna vai recolher suas roupas antes que esses trovões e tempestades zoem as roupas cavernais. O que acontece? Eu vos vejo -os nas próximas. VAPS!